Nós estamos aqui hoje pra assistir o Brawl Talk junto, mano Tem novo Brawler, novo modo de jogo Bans, picks Dá pra você pegar mestre no jogo? Se liga só, tem muita coisa nova Na nova mini atualização do Brawl Stars Calma, você vai ver que não é tão mini assim Se liga só, aqui, no canal Bruno Clash Ok Bruna Clash na área mais um vídeo pra vocês E galera, é o seguinte, meus amigos Já estamos prontos pra assistir O Brawl Talk Do Brawl Stars, meus amigos Vamos dar uma olhada então agora O que que tá pegando Vamos lá diretamente assistir okay, Frank, Essa checklist. novidade vamos ver, Dá pra controlar pra aqui, rapaziada parando aqui, ó, nós vamos pausando E vamos vendo direitinho o que tá acontecendo Vamos lá, desafio valendo visual hum, com certeza Novo modo competitivo Beleza, oh, vamos that falar sobre isso daqui a pouco, ele falou. Show, hein? Novo modo competitivo. Vamos, namorada. Olha isso aí. O novo Brawler do Brawl Stars. Meu amigo. Que doideira é essa, meus manos? Que doideira é essa? Estru... Meu Deus, Long time lá, um Trophy tal, Road okay? brawler, right. Muito that's bom, hein? Right. Caminho do troféu. Já apareceu O Stu é um robô senciente O que, que é senciente? É um robô que vai aparecer no caminho de troféu Vamos dar uma olhada como ele funciona né? yeah, and crash O test brawler é our a new... é novo brawler do dispara as dos dedos no ataque tá? ele, of pyrotechnics dedo, né? from his fingertips. a straight é que o super is... que o super é carregado com apenas um tiro, hum. Vamos ver, vamos ver como vai ser isso aí, rapaziada. The super it and back. É, and funciona, rapaziada. Ó, <laughs> oh, ele vai ser desbloqueado. 10 mil troféus. 10 mil troféus, você libera, então, o Stu. Você tá com mais disso aí, você já vai chegar liberando o seu Stu. Tranquilamente, sem estresse hein? Vamos lá. And he's free at 10,000 trophies Pua, in the trophy roll. Ah, And he's also coming a Superstar Stu. Hum, que da hora, é a skin dele, a Superstar Stu. Terá um visual chamado Superstar ah, né? Stu. Tá né? And seems to are liberado. talking about Pro Bowl. Estamos falando de futebol. Opa, Paris Saint-Germain once again. And at tá, the tá, end of this month. Opa! PSG Cup 2021. Olha o Dynamo, man. O Dynamite vestido de tipo treinador É um treinador, é um treinador, vamos ver Você pode participar de um novo desafio em futebral Ah, super stage, super, new... super stage, São nove, nove vitórias E pelo jeito quatro derrotas ali, ó Você, você tá fora E aí você We ganha o um PSG Mike Skin Muito legal, muito legal, hein 9 vitórias, 4 derrotas, você tá Games, fora. Games PSG Mike, out Oh, gostei do PSG Mike, mano, bonito demais, hein? Oh, o quê? Agora você pode comprar tentativas extras com Because gemas. Now you can buy. 30 gemas, você tem mais duas chances para continuar conseguir continuar ó, jogando. E aí você meio que, em vez de pagar 149 gemas na skin que vai ser o preço dela, você paga no máximo 30 então tenta de graça, chegou em 4 derrotas você pode pagar 30 para tentar fechar ganhando o, o a nova skin e aí em vez de pagar 149 você paga 30 é bom, ainda vale muito a pena galera se você quiser mesmo vale muito a pena galera, gostei Danny. Daniel Powerplay está morto. What? Isso. Why? Because we came up with something better. Powerplay will be replaced by our new Liga Estelar. Power, Power League. The... Oh, que top, mano! Ah, é aquele símbolo que estava naquela imagem. Que legal, galera! Que legal! É o símbolo. Nossa! Quem que tá ali? aquela skin doida verde ali, ó, bonita. A new way Caraca, to play mano! Stars. Cês viram ali na imagem? Vocês viram na imagem, mano? Que doido, mano! Olha lá na imagem, dá um ligue. Power League Aquela imagem, tá direito wave. da imagem nova ali do Power League Aquela de, de verde Play Cara, que bonito, processos. mano Forget trophies. Bom, now have... Jogue 50 matches nessa Season Ah, então tem, tem missões e lá em cima você vai fazer passar por níveis Como se fosse o caminho dos troféus Teremos 19 divisões na Liga Esquelar Cara, tem divisões então você vai jogar passando de divisões. 99 Power League ranks, do target Bronze 1. Da Bronze 1 até a Mestre exclusiva para os craques, mano. And the best players end up in Master. Eu tô mano, só peguei a Mestre no Brawl Stars, mano. Caraca, na primeira temporada da Liga Estelar, elas... clássica temporada 2. Is not a poll league. We're going to place people into ranks based on their highest lifetime result in all play. You can only place E então quem não jogou o cele de poder vai para baixo lá vai ter que começar do zero. Doideira, hein? Só é possível jogar sozinho solo ou numa ou equipe em uma de 3. Ah, olha lá. Então você vai entrar ou solo ou numa equipe de três. Em solitário, você enfrentará outros jogadores usando a mesma op... opção. Ah, queue. você vai que eu entendi, solo. Então, você então solo se jogar você jogar na equipe, você enfrentará outros jogadores também em equipe. Então, pelo que eu entendi, é 3v3, normal. Se você entrar como solo, você vai pegar... Você vai ser solo e os seus dois parceiros também. São solo. E do outro lado, os três caras vão ser solo também. Ninguém tá em equipe prévia. Agora, se entrar em equipe, são três em equipe conta três em equipe. Então é isso. Bem justo, gostei, gostei da ideia. O modo e o mapa vão ser escolhidos aleatoriamente pras duas equipes na hora que você clicar em, em jogar. Caramba! E aí ele vai procurando pessoas, ó. Será que venceram no melhor de 3 pra ganhar a partida? Ah, olha que legal, hein? Então você puxou lá solo, você vai encontrar mais dois parceiros e três adversários, todo mundo solo E aí o sistema automaticamente vai gerar ali na roleta Vai identificar qual modo você vai jogar e qual mapa E aí são, é o melhor de 3, né? Best of 3, que é melhor de 3, né? MD3 então ganhou 3, você fecha o confronto e ganha o confronto. Muito legal, cara. Muito win legal, the mano, muito After legal. the map and the game mode. Round 1, um, viu que aparece, ó? Round 1. Um. Round 1 um aparece ali, ó. Dá uma olhada. Once aí. you enter the matchmaking, the game mode and the map will be randomly chosen for both teams and you have to win a muito best legal. of 3. to actually e aí, ó, to daqui win a, the a match. pouco vai aparecer, After ó. round 1. Map... Após o mapa e o modo de jogo serem selecionados aleatoriamente. The game mode have been randomly... Bun a Brawler turns cara, você tem 5 segundos pra banir um Brawler após o mapa e o modo de jogo serem selecionados na é hora de escolher e banir Brawlers caraca então ó, cada um vai, cada time vai banir um Brawler e aí vai escolher 3 Brawlers, o time escolhe 3 Brawlers então é isso, ó, vai selecionar, você tá vendo ali embaixo, na parte de baixo um Brawler vermelhinho, uma caixa vermelhinha, que é o banido, e três caças azuis. And Face. Depois cada jogador escolhe seu Brawler. Each, player. Each Brawler ah, legal. can only be. Só é possível usar um Brawler. Usar um Brawler de uma vez. Um Brawler uma vez. Ah, então, tipo, você pegou o futebral, usou a Amber no Pic Gema, se for o outro mapa, do round 2, você não pode usar mais a Amber. Então ele vai eliminando. Que legal, cara, que top, mano. Match... Ah, e ó, após as partidas, o progresso é definido de acordo com a dificuldade do oponente. Então vai, aí vai fazendo o. Uh, a matchup, né? Vai, vai encontrando os jogos pra, por base na dificuldade dos jogadores, como eles estão indo. Ó, tem melhor de três, aí ganhou duas, garantiu a vitória. O Find by the how tough your aí, opponent is. The tougher the opponent, the gg. faster maior, the progress. Desafio, and like Mais o progresso. Igual se ele poder, você ganha pontos estelares no fim da temporada. Olha quantos pontos estelares. Você you ganha. also get star Isso points. Isso é legal, at the hein, end cara. End cara que da hora, cara. And besides star points. Aí cima a gente vê o oh, season 2, power league de uh, season. E uh, tem o, o onde você tá, né? Se é bronze, qual que é? There will be exclusive disso, seasonal rewards. For example, pro... Como o um ícone de perfil e uma... Ah. Você vai ganhar ícones no perfil e uma nova opção de compra de visuais do que você novo, chegar, ou seja, você chegar no chegar é um Ah, tá aí, ó, explicada. O primeiro visual disponível é a pena espacial. 25 mil pontos estelares. Cara, tá bonita a pena espacial, hein, mano. Caraca, não imaginava que era ela. Bonita demais, cara. A primeira temporada da Liga Estelar será mais curta. Ó, oh, mas ali tá aparecendo Season Fecha em 39 dias e 13 horas. Deve ser, então, a primeira deve ser bem curta, só pra dar uma, uma aquecida e ver qual que é. E a segunda deve ser ali, 39 dias e 3 horas, A primeira weeks, deve ser 39 dias season, e 13 we'll horas, deve ser 39 dias e Ah, Power League é liberada mil troféus. please follow mais content Cara, isso é incrível! Quanta coisa, e tem mais ainda, mais ainda, mano? That was a lot, but there's more What zone and Zona estratégica encurralado, chegam ao criador de mapas Ainda em março, Bibi, Bibi terá o visual Bibi Justiceira Caraca Olha que bonito com a máscara, mano e, e o bastão, mano, bravo Tá louco, mano, e olha, nossa Olha o, oh, oh. eu pausei numa hora Que o bastão dela tá gigante, dá um ligue aí no jogo Caraca Reações animadas e mais Animated Bibi terá visto... Ah, tá. Isso eu já coloquei E uh, mais. Obrigado por assistir e curta o vídeo Hit Like ter subscribe tem sempre and Sempre tem, né? Sempre tem Beba bastante água or... Eu sempre fui procurando pra ver se tem alguma coisa escondida Vamos ver. Tem mais okay, coisa Frank. aqui Tem mais 20 segundos Hora de conferir tudo. Teremos um Brawler chamado Kit O Kit não veio. Lembra? Era, era o gatinho Checklist time Vamos ter um Brawler chamado Kit? Estamos releasing Brawl? Passaremos Brawl Stars 2! Aí tá zoando. É preciso formar equipe em combate. Sorry, Aí eu tô two. zoando. Mano. É assim. Olha a cara do Frank, mano. Todo tipo. Brawl Stars 2! Like Você gosta do Ryan? O Frank verdadeiro a real é o real nome? Que isso, mano? O Spike vai ser dublado. Você gosta de pizza? voz? like pizza? How about a Piper skin? Ah, ele tá perguntando pro Frank. Ah, ele tá perguntando pro Frank algumas perguntas que provavelmente a comunidade enche eles de pergunta. Que tal o visual da Piper para o Dani? Dani. That would be great. Seria demais. <risos> muito bom, mano, muito bom. Gostei demais, cara. Gostei. Demais, mano Gostei demais, cara, curti muito E vocês, curtiram aí o Brawl Talk, mano? O que, que vocês acharam Desse, dessa liga Estelar, mano, essa power league Mano, eu achei incrível a ideia A ideia de bans Dos piques, mano, não poder repetir Do melhor de três, cara Que incrível, mano, incrível Incrível, incrível, muito legal, gostei demais, cara, achei top demais, as recompensas, o caminho, chegar uma liga mestre, mano, poder falar só, peguei mestre no, no dia tal, cara, que incrível, que incrível, gostei demais, achei gigante a atualização, apesar de, de falarem que é uma mini atualização, achei muito legal, gigante em qualidade, tá ligado, achei da hora mesmo, gostei muito, sistema muito top, e acho que o Brawl de novo... Dando um passo certo aí pro futuro, cara. Parabéns aí. Gostei demais desse formato. Quem sabe aí no, no competitivo aí pode virar alguma coisa interessante, hein, galera? Sistema de melhor de três com ban, com pique. Sei não, viu? Isso aí tá, tá, tá interessante, tá interessante. E você, galera? Comenta aqui embaixo. Deixa aqui nos comentários o que, que você achou dessas... Ah, dessas mudanças que vão chegar, dessa atualização que vai vir Assim que puder eu já vou jogar e vou trazer pra vocês todas as novidades aqui no canal Então se você estiver por aqui, não esquece de deixar aquele likezão Se inscrever no canal pra ajudar também E claro, fica ligado, porque eu trago sempre muita coisa em live Lá na roxinha, faço live todos os dias Então se liga, o link tá aqui na descrição também, beleza? Então é isso, manos, muito obrigado Já tô ansioso pela atualização, mano Um abraço a todos, tamo junto e... Falou? Foi!